Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos trabalhar com medidas de comprimento em diferentes unidades de medida. Observe aqui na tela, eu tenho o mesmo retângulo verde aqui em cima e aqui embaixo, e o que eu quero fazer é medir o seu comprimento, mas vamos medir de duas maneiras diferentes. Aqui em cima, vamos medir o seu comprimento em termos de clipes de papel. E aqui embaixo, vamos medir o seu comprimento em termos de centímetros. Então, vamos começar com o daqui de cima. Pause o vídeo e veja quantos clipes de papel têm o comprimento desse retângulo. Então, vai lá, pause o vídeo e faça isso. Ok, fez? Então, vamos fazer isso juntos agora. Podemos ver que o retângulo começa bem aqui e termina bem aqui. Se estamos querendo saber o seu comprimento, então, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clipes de papel. Então, podemos dizer que esse retângulo tem 10 clipes de papel de comprimento. Agora, se eu quiser medir em termos de centímetros, a gente vai fazer a mesma coisa, mas usando essa régua. Então, deixe-me fazer isso daqui com uma cor diferente. Portanto, a borda esquerda está aqui e a borda direita está bem aqui. E, sem dúvida, nós temos um retângulo. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros de comprimento. Vamos escrever 5 centímetros de comprimento. Então, observe o mesmo retângulo com o mesmo comprimento. Tem 10 clipes de papel de comprimento e tem 5 centímetros de comprimento. Porém, temos nessa medida mais clipes de papel do que centímetros. E isso é uma forma de pensar sobre medidas. Com base nessa ideia, qual é a unidade de medida maior? O clipe de papel, pelo menos esse clipe de papel aqui, ou o centímetro? Pause o vídeo e pense um pouquinho sobre isso. Bem, você pode ver, naturalmente, que se você apenas olhar para um centímetro bem aqui, ele se parece bem mais largo do que um clipe de papel. Mas você também poderia dizer isso olhando para as medidas. Precisamos de mais clipes de papel para cobrir o comprimento desse retângulo do que precisamos de centímetros. Ou seja, pelo fato de ter precisado de mais clipes de papel, isso significa que essa é uma unidade de medida menor do que o centímetro, já que precisamos de mais dele. Portanto, essa é a unidade de medida menor. Eu acho legal escrever isso daqui e apontar. O clipe de papel é a unidade de medida menor e o centímetro é a unidade de medida maior. Precisamos de menos centímetros para compensar o comprimento do retângulo do que clipes de papel. Então, o centímetro é maior e a gente consegue ver isso visualmente. Afinal, basta olhar para isso aqui em comparação com esse comprimento. Fica bem claro que um centímetro é mais largo do que esse clipe de papel. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!